e mi menor, tá bom? Dedilhado. Você pode usar aqui uma pulsação básica desse jeito aqui, ó. Tá? Eu vou passar para você, ó. Um, tá vendo aqui que entra esse dedo? E levantou aqui, ó. Um e dois e três e quatro e dois e três e quatro e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 Depois é a parte do Yeshua, e eu vou passar aqui no piano aqui ideia bem fácil aqui para você poder tocar, você vai fazer, ó. <música> OK? São três acordes: fá, tá? Yeshua, ah, lá menor. Ah.